Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! E no vídeo de hoje farei mais um unboxing surreal da edição de O Senhor dos Anéis com as capas da série Os Anéis de Poder. Na verdade é um kit fantástico do clube de assinatura Tintaglia, então veio no capricho e todo tematizado. Chegou aqui em bolsão uma caixa enviada pela Tintaglia contendo a edição de O Senhor dos Anéis com as capas da série Os Anéis de Poder e mais uma surpresa surreal. Essa edição especial da série teve lançamento simultâneo do exterior e no Brasil, obviamente pela HarperCollins Brasil, e ela também faz parte dos kits de leitura da Tintaglia, mais especificamente do clube Entre Mundos, que já está aberta a pré-venda. A Tintaglia é um clube de assinatura e um clube de leitura, ou seja, você recebe seu kit fantástico e automaticamente já é inserido em um clube de leitura imersivo com leitura conduzida por especialistas. E nesse clube teremos a leitura de O Senhor dos Anéis com esse kit maravilhoso que já vamos ver, guiada pelos meus amigos Tolkienistas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 Curadoria Fantástica. Vamos dar uma olhada aqui. Obrigada por voar com a gente. Tem aqui o Instagram da Tintaglia. Também tem o um site aqui. Uma caixa bem fantástica. Então vamos lá. Eu acho que está fácil aqui de abrir. Acho que é só cortar aqui, ó. Vamos ver se consigo. Eu acho que foi, tá? Vamos ver. Vamos abrir assim. Uau! Vou tirar primeiro depois a gente olha um por um. Muito top mesmo. Essas edições eu gostei demais. E olha só aqui. em todo o temático, né? Todo bonitinho. Esse roxo aqui. A identidade visual deles, né? Ou no caso delas. <risos> então vamos começar aqui por esse caderno que na verdade é um diário de leitura que é exclusivo para esse clube de leitura, o Entre Mundos, mais especificamente o Senhor dos Anéis, porque temos aqui oh, um anel, olha que maravilha! Esses detalhes muito lindo, tipo um hot stamp um pouco dourado aqui, e essa capa, capa dura, um verde escuro, cada detalhe. Muito bonito mesmo. Vamos abrir aqui, olha só, tem aqui né ateliê Alexandrone, a é encardenação artesanal aqui, Bem legal! só mostrar aqui na outra câmera para vocês verem. Olha que bacana! Então abrindo aqui, a gente também tem um marca d'água, porém é em alto relevo, né, do ateliê do Alexandroni. Olha só, cada detalhe aqui. E você escreve aqui seu nome, o Senhor dos Anéis, J.R.R. Tolkien. E a tagle aqui entre mundos, né? Esse clube de leitura. E aí você vai fazendo aqui suas anotações, né, o seu diário de leitura. Muito legal isso, muito legal mesmo. E também tem aqui, pelo que eu percebi, um fitilho, ó. Isso ajuda bastante. Vou colocar ele aqui do ladinho. E vamos conferir as edições com as capas aqui da série, começando, né, obviamente pela sociedade do anel Ver se eu consigo abrir aqui ativando né aquele conhecido modo ogro curti demais essa capa tem muita gente que não gostou mas são os haters aí da série né porém eu gostei demais eu achei que isso daqui seria um adesivo né mas tá no livro mesmo tá galera então não é um adesivo uma jornada se aproxima os anéis de poder prime vídeo e aí tá aqui com verniz né já o senhor dos anéis a sociedade do anel hot stamp prateado e aqui nós sabemos que é a Galadriel né segurando aqui sua espada o seu punhal né pelo tamanho. Parece mais uma faca aqui. A lombada, para vocês conferirem aqui. A parte de trás. Um herói improvável. Um desafio perigoso. A maior aventura já contada. Aqui atrás tem as três capas também. Em verniz. Vamos abrir. Tem a orelha aqui. E aí, você abre. Temos o um mapa do condado, né? Uma parte do condado. Mesmo padrão aí das outras edições, porém é em capa mole, né? Vou colocar aqui para a gente ver. Então, nós temos aqui. Olhando por cima, né? Depois eu vou fazer uma análise, a comparação, vocês já viram, do Hobbit, né? Eu já fiz essas comparações de todas as edições que a HarperCollins lançou do Hobbit. Depois eu vou fazer do Senhor dos Anéis, né? Mas olhando aqui por cima, parece que teremos, ou temos nessa edição aqui, nessas edições, a mesma coisa, né? Segue a mesma, o mesmo padrão aqui de informações do box. Box padrão aí da editora. Então, basicamente, mesmo projeto gráfico interno aqui, né? Vamos ver se tem as folhas do livro de Masarbo. mais para frente. Opa. Temos sim, olha que legal. Página do livro de Mazarbo. Muito bom também, colorido, né? Então segue o padrão aí do box, apenas a diferença é capa mole, né? E aí no final temos aqui o mapa da Terra-média, né? no fim da Terceira Era. Também com a orelha aqui. Bem legal mesmo. Vamos ver aqui as duas torres. Antes de vermos com as duas torres, deixa eu mostrar aqui também a outra câmera, né? E aqui essa capa é do mestre Aaron, né? Então é o pôster do mestre Aaron. Segue o mesmo padrão, né? Aqui em verniz, aqui em hot stamp prateado. Vamos ver aqui a lombada. Mesmo padrão, vamos abrir aqui, aí já temos uma outra parte aqui do mapa, né, da Terra-média, mais próximo, vamos olhar aqui. E aí segue o mesmo padrão aqui do box, né mesmo projeto gráfico passando bem por cima aqui porque eu tenho bastante informação aqui no canal sobre o Senhor dos Anéis e mais uma vez temos aqui aquele mapa da Terra-média, né? Agora o retorno do rei essa capa também ficou bem legal é a minha segunda favorita a primeira da galadriel depois essa por última a do mestre elrond ali essa capa aqui é o pôster do adar personagem aí criado para a série né muitos têm falado que seria o Anatar ou Sauron? Outros falaram do It King, né? Será? Vamos ver. Quem será o Adar? E aí, mesmo padrão. Das edições que eu já mostrei aqui. Lombada. Repete também. Pelo menos a parte de cima, o título. Eu tô vendo que tá mudando o texto aqui, né? Deixa eu ver, ó, cada um. Começa com um texto diferente. Aqui começa falando do bolseiro. Um ataque surpresa. Então, meio que um resumo aqui. Uma sinopse, né? De cada livro. Aqui é do retorno do rei. Beleza. Vamos conferir a parte interna. Temos aqui agora um mapa já ampliado em Gondor, Mordor e Rohan. Os mapas que nós encontramos aí no Senhor dos Anéis, né? Nos livros gerais, principalmente no box para padrão da editora. E nós temos também aqui o índice remissivo, olha só. Poemas, canções, né? Nota a ilustração. Então acho que segue o mesmo padrão. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então temos os apêndices aqui e o índice remissivo. E mais uma vez, mantendo o padrão do mapa principal aqui da Terra-média. Esse kit está maravilhoso. Curti demais essas edições com as capas da série e esse diário de leitura está luxuoso. Outro luxo é o seu like. Por isso, o Gandalf do like está aparecendo aqui. Então deixa um joinha aí para o Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior. Hein? Eu gostaria de agradecer a Tintaglia por esse presente maravilhoso com certeza já estou dentro do clube, vamos ler o Senhor dos Anéis com estilo e com essa galera de peso. Olha, se eu fosse você eu não ficava de fora, pois apenas durante a pré-venda contém desconto. E você também tem a chance de montar o kit que você quer receber. Terminada a pré-venda, o valor aumenta e haverá apenas um tipo de kit disponível. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado